Enderson da Red Max. Hoje o vídeo que vamos apresentar é do escapamento Willy Made da Faritong para Yamaha mt 09 O escapamento ficou show de bola, o rumo ficou sensacional. Quem tem essa moto vai ficar super satisfeito com o escapamento. Confira no vídeo agora.